Filho, análise de queda, né? Tio Guedinha, deixa eu fazer uma observação, se caso eu ficar um pouco áspero durante o vídeo, é porque eu acordei muito cedo, tomei chuva, até desechei, encolhi, tô com um de altura, e eu tô um pouco cansado, não é? mas por que não gravar nesse dia fantástico? É sério, não, porque daí vem, vem a negócio, né? mas antes você precisa saber que é o seguinte, se o computador trava, HFW informática na hora, imediatamente, para resolver seu problema, certo? E uma das coisas, até, que eu preciso comentar, é que eu tenho feito tanto teste, seja para correr, para avaliar a moto, para ir para algum lugar, enfim, que eu tô curado. Eu tinha desvio de septum e agora não tenho mais, ó, maravilhoso. Rodrigo Machado, cuidado com esta mensagem. Rodrigo Machado nunca enviou mensagens pra você. Vou tomar cuidado. Vamos lá. Fala Durvalzão. Mandando um vídeo antigo, meu de quando eu era sofredor e andava de Comet GTR 250. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Ó. Isso aqui que você tá falando sofredor e é de Comet Você mexe com o público dolorido, hein? O público de, de Comet é dolorido. Eu, ó. É um proprietário que está falando. Não sou eu, tá? Que é um cocô. Certo? Neste dia, eu estava voltando do trampo, Rota, Pinheiros, Vila Formosa. No dia anterior, eu mandei trocar o óleo da moto em uma loja bem conhecida e grande de serviços em SP. Fala o nome, fala o nome, vamos lá, fala o nome. Então adivinha, bem próximo de casa, entrando na venda principal, a moto ficou totalmente desgovernada, quando então me joga no chão. Caí sem saber o que tinha acontecido. Desorientado e com um parafuso dentro do tornozelo. Rindo, mas... Caralho, então um parafuso dentro do tornozelo, você já tinha um... Rindo, mais existe. Resumo: Não apertaram o bojão de óleo e ao entrar na avenida, o mesmo soltou e melou todo o meu pneu traseiro. Queda na serra. Fica a dica para o amigo dos dois outros Sempre confirme se apertaram. Valeu, Lidão. Lindão. Sempre siga teu canal Tio Gueda, Se puder, manda um salve para o canal, Eu fico agradecido. Então salve para o canal RR R, R, R, R, ODOX 360 ou Rodox 360, beleza? Oh filho, você sabe que isso aí fica com o vídeo? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Filho, você sabe que aqui tipo. Corra, olha, o bujão soltou, vai pro pneu traseiro, é igual o líquido de arrefecimento quando estoura o radiador e vai pro pneu... Não tem o que fazer. É rola. Não tem, não tem nada que eu vou explicar aqui, não. Se você usar a técnica do Pitágoras... Não, é rola. É rola. Óleo no pneu, que vaza do motor, ou o líquido de arrefecimento, é rola. Tanto é que quando dá um, um BO gigante na pista no campeonato, por exemplo, para. Joga lá o bagulho pra absorver o óleo, que as bactérias comem lá o óleozinho. Tu põe os cores pra... Sair do trecho porque não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então, com se vocês é, levam uma oficina de confiança, luxo. Se não leva, confirma, vê lá, dá uma olhada ou oh, fala: oh, apertou legal, deu aquele gué. Tá ligado? Manda melhor aí, usou o torque nos parafusos. O cara, usei, ah, então tá bom. Obrigado, já vou levar a moto. Vem cá, ó, oh, vamos aí, o oh, ronco da danada. Voltou. Ah. Rodrigo, vem cá, você tá, tá, tá doendo ou tá sentindo um prazer? O que que tá acontecendo? E o cara aqui, assim, ó. O parece que você avisou, o cara, ó, vou cair ali. Caraca, velho, o que que o cara tá... Que, como, como, como, que, como que surgiu esse cara aqui? Isso aqui é um alien, não é? Tipo, ele, ele saiu dali, né? Porque, mano, é muito preciso... Tá o cara, essa porra... Vem cá, deixa eu falar, é muito, é muito preciso o cara tá de pé aqui, não é, velho? Não é impressionante? Tipo, você caiu e o cara já tá aqui, assim, ó... Pera aí... Oi? O que, que é isso aí, velho? Ou o cara tava aqui andando... Aí você caiu ele... Próximo vídeo... Lucas Felipe Garbin, fala feio, Tio Guadinha, vamos lá, acabei gravando a queda de um amigo nosso em meu último day em Nimeira, achei interessante mandar para você, poder analisar e é claro conscientizar dos riscos de prestar atenção em outros fatores além da própria pista. Após a queda conversando com o piloto, notei que ele disse que vinha tentando aumentar a velocidade neste trecho a cada volta, que dava 70, 80 km e assim vai. E com essa informação, acho que matei a charada de ter se perdido, pois imagino que ele estava mais preocupado em olhar a no painel do que realmente ficar dentro da pista. No final das contas, esse detalhe de poucos segundos fez com que ele comprasse um lote na terra, de terra em Limeira. Valeu filho, acompanho seu trabalho, há anos, abraço. Lucas, é nozes, então é do seu brother, né? É... Ele autorizou essa parada aí, né filho? Que eu necessito te perguntar isso aí, mas acredito que sim, certo? É, aqui já o primeiro detalhe, sempre na pista não se olha painel. No começo é muito difícil, você então olha painel, até casar, tal, marcha, não sei o que, mas depois é, não se olha painel, se olha a pista, referência, Ah, pum, tal. E até faz o seguinte pra ajudar, às vezes. Pô, tá lá em sexta, alguma reta que fica em sexta, quinta tal. Pra você entrar de segunda, conta um, dois, três. Um, dois, três, tá de segunda a redução. Aí aumenta uma. Um, tipo. Vai subtraindo e somando, que aí você não precisa ficar conferindo no painel se você trocou, reduziu a marcha, entendeu? Outra vez você soma. É um jeito que eu usava quando eu tinha essa dificuldade no começo, que me ajudou bastante. Pode ser que ajude também, tá? Não vi nenhum livro, nenhuma Bíblia das Curvas, nenhum Mike Morrison, Chris é, Carroll, nada. Eu tô falando o que eu fiz, beleza? Fica com o vídeo. filho, fora a questão da visão para eu passar o painel caraca o cara parece uma vara de pescar, velho ó, zero posicionamento totalmente entregou o peito no inverso trail Fortnite, que nem os caras me mandaram o último vídeo lá, olha aí olha aí, olha aí olha aí, olha aí olha aí, olha aí olha aí passou com o pneu no traseiro na grama ainda e e acelerou, olha aí, dizem que católico não é apertado, mas realmente, ô filho, aqui, como que você, como que você, como você quer aumentar a velocidade, como você quer aumentar a velocidade com esse posicionamento, hein? Você não tá nem fazendo o baixo esticado, perna, contra, o troco pra cá, né, o, o quadril aqui, ó. perna aqui, como que você quer... Pensar em acelerar mais. Se você tem dificuldade de posicionamento, primeira coisa, põe a moto no cavalete, fica treinando no cavalete. Hey, Yeri. Oh, yes. Oh, that's it. Bom, vai pra pista, diminui tudo que você tá fazendo. Yes, a lot of curry, Brasil. Ok, que yeah. é, tal. Depois, traçado, traz na zebra, vai pra outra zebra, traz na zebra, vai na outra zebra. Não consigo fazer posicionamento, beleza, vai igual o minibau. Zebra, zebra, zebra, zebra, zebra, zebra. Depois você vai aumentar a velocidade. Senão faz isso aí, ó. Entendeu? Falei que eu estava áspero hoje. Você não tá entendendo, eu tô áspero. Eu tô áspero. Filho, aqui não pode, não pode querer aumentar a velocidade se você não aumentou ainda a sua expertise em cima da motocicleta. Não tem como aumentar a velocidade não tem expertise. E aí, o ideal, filho, só que provavelmente nunca fez um curso, é aquele cara que está no vídeo. Eu vi no vídeo. Mas não é a mesma coisa, sabe, filho? É isso que eu queria entender. Eu vi no vídeo. Não é a mesma coisa, entendeu? É igual lá os caras desse. Eu vou depois comentar. Os caras, ah, o pêndulo invertido para ter o cérebro, porque a moto tem é um curso longo e tal, mas principalmente em velocidades abaixo 60 km por hora acima. Eu não uso. Aí tem um cara que mostrou lá, o cara não... Tal, eu, tô... eu sei que eu mostrou mostrando e tal. Mas, meu, eu sempre usei o pêndulo da moto. Porque eu preciso treinar como se fosse moto-velocidade. não preciso treinar como se fosse terra, entendeu? Então o pêndulo invertido é uma coisa da terra. Que é aquela coisa que você faz assim, ó, chanfrado e tal. Então, todos os jeitos é interessante. Tô até fazendo uma benda desse vídeo aí. Porque provavelmente o análise lá na esquerda, como todo mundo vê, vai ver isso aí. Mas ali o que eu tô falando é como eu faço, entendeu? E se você gosta do pêndulo invertido numa trail... Numa trail, não aqui. Aqui não existe pêndulo invertido. Certo? Só me foi andar na pista. Não, mas eu vi lá o treino dos officers nos Estados Unidos da América, no Japão, na China, tá, não sei o quê. E lá, cara, lá é um monte de cor. Lá, lá, você não vai ficar fazendo isso. Você vai ficar fazendo entrega no iFood assim, na mesma rua? Não, você vai fazer normal. Caraca, aí você não precisa fazer isso aí, entendeu, filho? É o treino de habilidade que... Mas tudo bem. Mas se você gosta, pode fazer. Foco na pista. Zebra, zebra. Treina posicionamento antes. Não dá posicionamento, tenta pelo menos fazer um traçado mais correto, diminuindo velocidade, tá bom? Andar igual um biribao na moto, numa pegada mais agressiva. É a mesma coisa que ver uma valeta e não levantar do banco. Fica a dica. André S Boa noite, filho. Primeiramente gostaria de te pelo excelente trabalho realizado. Você sabe que suas, dias, suas dicas ajudam muitas pessoas. Siga o seu canal desde que eu vi D675 em um vídeo com, no canal do Mike Terrorista. Caralho, é antigo. É antigo, filho. Mike Terrorista. Caralho, é antigo, hein? Então, é, é, são pelo menos nove anos já me acompanhando. Vamos lá, esse vídeo é antigo, porém nunca é tarde para os outros... Para ter outros pontos de vista para aprender com erro. Eu. eu tinha uma Ninja 300 e troquei pela a XJ6. Pois bem, no primeiro rolê de estrada, com, com a moto toda empolgada, vamos para a Serra Negra Morungaba, e é isso aí. É a receitinha. Primeiro rolê Serra é Azul. Serra é Azul. Ah, aí, Chanjonópolis, eu vai. Morungaba. Entendeu? E é legal, caraca. Não tô, é da hora, mas é que. É. é se tá. É, é isso. É isso. No meu ponto de vista errei, hein? Não respeitar os meus limites, não estar em sintonia com a moto, focar na moto da frente, esquecendo a trajetória da via. Era uma curva de duas pernas, meu amigo abriu um pouco para fazer a segunda perna, fiquei com medo de bater na traseira dele, da moto dele e freie, fazendo com que perdesse a curva. E no vídeo do meu amigo que vinha atrás, ficou claro o risco de acelerar na rua por questão de segundo não bater de frente com o carro. Pneu luxo, Colotin Road 2, calibrate. Nossa, não é luxo isso aí, né, filho? Eu vou tinha um caraco. Paulo T-Road 2. Calibragem, sai! Calibragem 30-28. Calibragem tá boa, mas não é espreita não. Deve um 30-27, 31-27. Mas tá de 38. Não, continua Continue com esse quadro que é top. Tamo junto, Together. Tá? Fica com o vídeo. Caralho, caralho, caralho, Night, caralho, Night. Segura, Night, segura, Night. Puta que pariu, moleque. Pô, Night a bordo. Agora tá ligado de você, filho. É nóis, Chegada Faz tempo mesmo que você me acompanha, irmão. Obrigado, viu. É nóis, total. Night a bordo. Luxo. Vamos lá. Bom, aqui é o brother dele de Bandits. Ele tá de tj aqui e tal. Tem vários takezinhos, né? É, você ficou só com o take do acidente. Mas vamos ver o take completo. Vamos lá. Ah, isso já é um luxo. Essa distância aqui segura, legal. Mas hoje com o distanciamento social ele veio para ajudar também a gente medir. Agora as pessoas já sabem muito mais distanciar assim, um metro, dois metros, você parou. Então com o distanciamento social de hoje, dá para perceber que não dá para ficar nesse mesmo espaço. né? Então vamos aproveitar a pandemia para aprender também a questão do distanciamento. tá? Podemos usar na estrada em relação a carros, tudo tá? Podemos até multiplicar, às vezes dá 10 metros de distância, que é melhor ainda, então, Bom, vamos lá! Sussi! Sussi! It's racing, baby! Põe quinta! aí Ai, ai! Ixi, a é bandita tá sofrendo! Põe, põe! Não. Ah, você se ligou, quer dar? Ah, você se ligou, né? Tô ligado! Aí, ó, aqui é o o cara dá uma espalhada. Cê... E dá lá pra ter feito. É. é, Filho, focou. Focou o target na cara da frente, certo? E aí o cara faz aquele duas faixas, tá ligado? Duas faixas é aquele tangência máxima. Que é o que eu falo pra não fazer na estrada. Ali onde você tava, dá pra continuar, tá ligado? É que você entrou antes porque você tava focado no cara. Pra dar aquele... Vamos fazer a JX andar mais. Então, focou, o cara espalhou. Você, na hora, se assustou, já foi lá pra frente, olhando pra onde você ia cair, brecou. Já perdeu, já... Só que eu vou falar uma coisa. Na hora que você perdeu e tal, se você mata lá na embreagem e vai no upa-upa cavalinho então porque você freou e freou com o traseiro, ela dá aquela... Ainda talvez você dava uma salvadinha um pouco mais, dava uma cavocada tal, não sei o que Então, às vezes, você vai pro mato, mata na embreagem tira a tração da roda, vê se... É, consegue ainda dar uma salvadinha no Upa-Upa Cavalinho, entendeu? Agora é lógico, tem guardieiro, o cara vai, né? não tem jeito, mas não pode, não pode, nunca, nunca focar no piloto da frente. A não ser que você conheça muito bem o meu cara, você anda com o cara direto, o cara tá num dia bom também, não tá pensando em conta pagar nem nada, e aí abre essa distância e aí você usa ele como referência. Assim coladinho, jamais, pode ser o Valentino Rossi na sua frente. Não existe usar como traçado, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que quando o Marcos tá brigando com o banhar, ele não tá vendo a rola do banhar. Ele tá vendo onde ele vai colocar aqui. O banhar é só um borrão na frente dele. Então não é só de uma coisa que estamos falando, né? Então, é, não pode, quando tá perto, usar esse cara como referência. Porque se dá uma besteira também com ele, ele cai e sai da tua frente. E você continua. E você não pode fazer isso aqui? E aí que você vai em cima dele, entendeu? Então é isso. Beleza. É, é o target e essa disputa. A XJ ainda mais que a Bandit, que a Bandit ainda mais que a GSR 750, que ainda mais que a 750 mas a já ainda mais que todas elas, porque daí a phaser bateu em todo mundo. Pelo menos isso pode ser evitado. Tá bom? Night, é nozes, valeu pelo vídeo, valeu por acompanhar tanto tempo. Próximo email. Tchau, Tio Marcelo Cocada. do Marcelo Ocada. Salve do beleza? Me chama Ocada, acompanhei sempre o seu canal. Amazonagem de queda é top, me racha de rir e é pura aprendizado. E aí você tá aqui. Agora você vai rir com você. Vamos lá. Tomei esse rola tentando baixar meu tempo, ó. Numa volta que tava irada, na minha cabeça pelo menos. Já tinha rodado uma bateria, assim que sair dessa bateria, calibrei o pneu com aquele Vonder que você me indica, eu tô ligado. Esse é bom, eu uso ele, é luxinho, é preciso, velho. Comprei um outro de kart, usei ele como referência, bate pau a pau, velho. Os caras que pagaram o oh, oh, ProMotion, Motion, Motion Pro lá, fudido. Você é louco, o Vonder dá igual. Eu acho que o Motion Pro talvez vai segurar mais tempo, mas é troca a bateria, sei lá, velho. Eu gosto dele. Bom, é que se só... eu... Lembra... Ah, calibragem 32, <risos> Agora sim. Moto 635 tipo 5 r Luxo. Pneu. Pichilão porno. Camp 2. Luxo. Luxo. Luxo. Aquela aconteceu na volta 5 ou na 6. Então eu tava, já estava bem quente. E o dia estava bem solarado. Na série de curva, ele... Ele deu uma série de traseira e ele tacou de cabeça no chão. Rapaz. Eu não escrevo rapaz, mas aqui foi, né? Meu camarada de Aetona, que parece no vídeo também, me deu a dica de sair mais com o corpo para inclinar menos a moto. E eu estou tentando pôr em prática, eu não sei se é esse o motivo, tal, não sei o que. Segue o link, um abraço, meu querido. Manda um salário pro AM2 Rodas. AM2 Rodas, que é o grupo nosso. É AM2 Rodas, né? O grupo todo é seu fã. Então, um abraço aí pro AM2 Rodas. Eu acho que é a máximo máxima. Ai! Segue o link. E... Pô, ele mandou até no Google Drive, hein, velho. Você é louco. Aí sim, na qualidade mesmo. Tá bom, demorou. E vamos lá, fica com o vídeo. <risos> ó, essa foto, eu vou aproveitar essa foto que você mandou, que foi bem legal. E a gente já vai falar do vídeo já. É o seguinte, ó. O que acontece, vocês me perderam um posicionamento de moto naked, correto? Tá. Então vamos usar essa experiência aqui, para primeiro entender que o guidão, ele dificulta mais o tronco do que a speed, que o semi é mais para baixo, então esse distanciamento é muito mais fácil de remover com um semi-guidão e uma moto speed, então jamais você vai conseguir fazer um posicionamento de moto speed com a moto naked, mas não é que por isso você não vai fazer o Pêndulo ou posicionamento como se fosse uma speed. Certo? A questão é, para você conseguir sair mais, então o que, que eu falo? Temos um de pêndulo que eu falo, ó. É... Vai exemplo, tá aqui, 675. Tá aqui o banco tal. Aí eu falo, ó. O tem que ficar aqui, ó. Na risca do banco. Então você faz aqui, vem com o cu pra cá, abre a perna, já era. Certo? Aí sai mais um pouquinho para diminuir, sai um pouquinho mais. Na naked, você vai ter que trazer para fora já. Não tem jeito, por quê? Porque você vai ficar limitado aqui, ó. Então se você não fizer isso aqui, você não vai conseguir. Então você sai um pouco mais do quadril. Mas você não pode virar o quadril pra frente, que esse que é o problema. O cara sai mais do quadril, mas vira pra frente. Foi um vídeo que eu dei recente. E aí já era o, o vídeo de dica, eu vou deixar aqui embaixo. Então não pode deixar. Você tem que sair mais o quadril, mas pro lado, entendeu? Aí você consegue inclinar menos a moto. Mas o problema não é encher arroquimento do Pra ficar um luxo, tem que virar o cilindão ao contrário. Aí você consegue fazer um posicionamento... Mais parecido. Eu vou providenciar uma, uma a próxima naked que eu pegar fazer teste, não sei o que. Eu vou dar uma dica de posicionamento nela. Beleza? Prometo pra vocês. Mas é o mesmo. Não tem, não tem... A questão é sair um pouco mais ou um pouco menos. Você tem que ter também a noção dentro do seu cérebro que tá mais uniforme ou não. Você não pode ficar igual uma barata, né? Mas aqui, ó. Tá luxinho, não está ruim. Só que realmente, você não sai o suficiente. E aqui, ó. Pra você conseguir abrir essa perna. Porque ela tá... Olha a diferença aqui. Aqui é a ponta pra baixo. Que é o... Pé na pedaleira da dica. E aqui aponta pro lado. Você entendeu? Aqui tá aberto pro lado, aqui tá aberto para baixo. Aí você fala assim: não, sai mais o quadril. Se você manter nesse erro do pé, você vai continuar vindo mais para frente, vai girar mais ainda o corpo, vai ficar mais cansado e não vai resolver nada. Entendeu? Então é isso aí. Então, é sair mais da moto, mas sair pro lado. Com o pé. Lembra o pé aqui, ó? Fazendo aquele tal. O vídeo tá aqui. É recente de dica. Eu vou deixar aqui na recomendada no fim do vídeo também. Beleza? Vamos ver agora ó, o que aconteceu. Nós vamos fazer um combinado aqui, ó, vídeo de queda dessa curva aqui, eu já não vou responder mais, que é essa aqui, ó, e aí, que é essa aqui, beleza? Por quê? Porque tem uns quatro lá de queda com essa curva aqui já, que é o quê? É em o cara força, não usa o freio traseiro, não usa uma resolução e tal, dá aquela caraca a na dianteira, fica estranha, começa a querer perder, aí o cara não morde as redes, e cai na grama. Então eu já mostrei umas 20 vezes aqui que a mãe descida tu tem que ter o uso do freio traseiro ou então uma redução de marcha lá dentro para facilitar. Já, então não dá e tem que trazer mais, já expliquei, tem 3 vídeos desses. Então essa curva não vale mais. Se vir com essa curva, eu já vou falar assim, e, irmão, é nóis te jogadinho. Tem que assistir o vídeo, tá? Não vai ter, então, é nóis te jogadinho. Muito bem. Que aquela da de bolinha, também é galera direto. Não faz nada a volta inteira e deixa resolver naquela curva também se mata. Mas é o seguinte, vamos lá. É... Vocês tem que entender é o seguinte, olha só. Quero falar uma coisa para vocês. Capoava, eu ando desde 2012, não, é 2011, 2011, 2011 Capoava, aquela 2012 eu já, quase eu fiz, são 10 anos andando em Capoava e eu continuo baixando tempo e continua sendo difícil, então quando eu cheguei até 35 foi, é, fiquei uma cota depois e tal, se você pegar meus vídeos, tem todos os vídeos de todos os meus tempos, olha quanto tempo, não é que eu demorei isso pra postar, foi os tempos que eu fui, que, que eu fui demorando, vocês estão querendo eliminar tempo em 4 track days, 5. Vocês estão querendo fazer o que eu faço há 10 anos, exemplo entre aspas, entendeu? Só que assim, você não é um humanoide, você é igual eu, você trabalha, você não treina toda semana, você só treina em track day, o caraco, não é isso que você usa pra viver, certo? Então, é, se eu tô demorando esse tempo todo e não tenho pressa, por que você que quer ter pressa? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Então não pode ter essa pressa, por quê? Porque a gente vai dar de bota a vida inteira essa que é a real, não tem, é, ah, agora você não pode, mas não, não tem isso, você pode andar até quando você quiser, então não tem por que ter pressa, se machuca, quebra, estraga, gasta um dinheiro que não precisa, entendeu? Por quê? Porque antes de ser inclinação, essa aqui é uma curva que eu já explico sempre, que ela é uma parabólica negativa, ela é uma ferradura e ela é positiva aqui o Ralfzinho e negativa lá em cima, então ela é idêntica o bico de pato de Interlagos. Se você fizer aqui, luxo, se você fizer aqui, luxo, se você deixar pro ferro aqui dentro ou um pouco mais, você perde a frente e vai embora. Aqui, em vez de você perder a frente, você escorrega de traseira. Por quê? Porque ela é aqui, só que do meio pra cá, se você não vem perto dessa zebra aqui, que é o que eu falo, tem o um ralo, ela faz isso aqui, ó. Aí você acelera, você pega esse desnível e ela sai de traseira. Sai de traseira e te lança no high side. Ou então falta a aceleração que você demora, que você vem de traseira e a dianteira fecha e ela vai embora. Então, essa curva é necessário você entender o traçado dela. Então pega o meu onboard e vê como é que eu faço essa curva. Tem muito cara que vem pra cá aqui e fecha, não precisa, é só vir aqui e manter. Então dá um gole aqui de acelerador para você conseguir usar o trail break a seu favor, o freio, apontou, perto, tem um cone que a gente coloca aqui. Passou o cone, começa abrindo uma boa e vai até o fim da zebra. Abre levantando a moto e indo até o final da zebra. Deixa ela levantar e vai até o final. Não adianta querer ser lá inclinado. que daí a chance de escapar é um 2. Então vamos lá, O que, que aconteceu aqui, ó? Ó. ó. Você vai lá na ponta. Vai lá na ponta, não precisa. Você já fez uma curva muito maior do que ela é, certo? Ó. E a reta pra você, porque a gente tem que tentar transformar todas as curvas em reta. Já não tá legal. Aí você vem, blisca ela aqui. Onde eu estaria bliscando antes. Ó. Vem mais do que o necessário aqui nessa zebra, muito mais que o necessário, certo? Aqui já está inclinação máxima e vai escapar, não tem jeito, que a hora que você der mão vai escapar. E tem uma outra questão, eu não sei qual que era o pneu que você andava antes, fiz o um vídeo também, que o cup, o 180-55, se você andava com supercorsa 180-60, ele é menor. Então você teria que andar com 190-55. Foi a única vez na minha vida que eu falei para aumentar a medida, porque quem andava com supercorsa, se fosse para o cup, ia sentir a diferença do 180-55. Se você anda com K3 e já anda 155, não vai sentir diferença. Se você anda com SP, 155, não vai sentir diferença. Se você anda com RS, não vai ter diferença. Só que andava com 600, 600, 600, 600. 180, 60, quando vai para 180, sofre. Os meus maiores tombos em 2015 foi por causa disso também, que eu, como eu reclamava lá no campeonato. Certo? Então pra vocês entenderem. Por quê? Porque essa inclinação talvez de corça tinha dado uma pequena salvada. Vamos ver se tinha ido lá pra fora. Ó. Você dá a mão, entendeu? Inclinadaço, escapa e já era. Muita inclinação e agressividade no acelerador. E ela é negativa. Você acelera bem na hora que ela tá negativa. Ó. Vamos lá. Ó, não consegue dar a mão direito, porque tá muito enganado você não consegue, mas ela tá perdendo tempo. E aí você dá aquela mão aqui já para recuperar... Ê, pra tudo, tudo. Você dá aquela mão ousada para recuperar todo o tempo que você ficou andando com a moto, né? Você ficou rolando ela. Aí você quer recuperar o tempo perdido e dá a mão aqui na negativa. Ela... <risos> é, entendeu? É isso. Então o traçado aqui é muito importante, certo? Olha o meu vídeo de novo do Capoava lá Tem a volta, tem no Instagram, tem tudo. E aprenda que o traçado é principal. Se não, deixa a moto rolar um pouquinho mais, levanta ela e aí se acelera. Tá? Próximo. Renato Burin, irmão do DJ Hermi Van Burin. Ó, oh, pensou só quem é da antiga, sabe? State of Trends. Foi bom até o 7. Não, até o 10. Aí depois mudou de cara, não ficou tão bom. Falando do verdade, Together Fênix, Sou discípulo seu e do canal já há algum tempo e queria pedir uma ajuda, sua ajuda para tirar, mas se precisar, dei uma cagada a bordo da minha Duke 390. Era o final da terceira bateria, apenas deu um dia de sol, com quando nas retas dos boxes um cara de moto grande me passou e depois começou a andar mega devagar no miolo. Fui tentar ultrapassar -o no mergulho, a direita vindo por fora, porém em do nada o cidadão de direita mal decide virar à esquerda, vindo na minha direção, mal tive tempo de reação, encaminhando uma parede do Houve contato da minha roda inteira com a traseira, o cara foi agitado da moto sem agressar. E aí, quando bate, cara, já mesmo, né? Que é presente tirar dessa cagada? Não consigo entender o que passou na cabeça do cara para virar à esquerda do nada. Acho que ele realmente não conhecia o traçado ou tentou cortar a pista para ir para a reta dos boxes. Havia forma de me safar ou estava completamente rendido? O que fazer para evitar esse tipo de situação no futuro? Você 100% ter formulado a regra, o de trás cuida de quem vai à frente. Porém, como prevenir e reagir aos movimentos inesperados como esse? Pneu rosto 2, calibragem. É, 29 PS frente, 25 atrás, top, velho. A caridade está top quente. Curtiu a caridade, né? Tá animal. Manda bastante material. Manda bastante material para análise luxo. Muito obrigado pela ajuda e eu vou ler como piloto. É nóis. O on-board tá aí. O on-board do, do, do brother vindo atrás. Fotos quadro a quadro. Caralho, os caras estão mandando nervoso, hein? Os caras estão no sai máximo. Vamos aí, vamos analisar. É, antes de mandar o vídeo, você sabe que tem um também. Que o cara tá numa R1, eu venho na reta aqui, ó, a, a, a piscina de bolinha. E o cara decide no meio da curva que ele vai entrar pro box Aí ele para a moto. Hum. E eu venho quase doido, quase chato. Aí eu tiro, meu, num, numa função um segundo Eu botei esse vídeo no canal. Agora vai ser duro achar. É, mas tá no canal, tá? O quase. <risos> com o vídeo. Bandeirada. O que, que significa quando você vê a bandeirada? Fim de treino. Então não dá tá mais pra acelerar. Eu vou aproveitar esse vídeo para falar uma coisa. Quando você vê sacudindo bandeira, porque aqui eu já tava sacudindo, nos outros setores já tava tá sacudindo. Se você tava numa volta luxo e você vê esse cara sacudindo, esta volta já não tá mais contando no lap. Então já era. Você não precisa tomar essa bandeirada aqui, já recolhe pro box. Você faz o evento inclusive agilizar. Então, viu bandeira nos postos? Não fecha a volta. Já, e dá pra ver. Hum, a não ser que você tenha tá muito drinado ou você anda com, com cabeça. Aí você não consegue ver. Que é o capacete que você tá usando. Então, um, um, uh, compra um, um SRGP, por exemplo. Aqui você vai ter um campo de visão ó, grande aqui, ó, na tela, Você consegue enxergar. Entendeu? Tá. Muito bem. Então é, Bandeira vermelha deu. Qualquer setor da pista não fecha mais a volta. Já acabou. Já era, não precisa tomar isso aqui. Então aqui, o primeiro erro foi o seu de querer. Tentar virar tempo, esse aqui também, achando que essa volta, o erro dos dois aqui, é achando que essa volta tá sendo computada no um lap, não tá sendo mais, então esquece isso aí de querer achar que precisa que seja essa volta, aí você vai falar assim, é, mas num vídeo seu, você tá batendo bandeira lá e você passa, por quê? Porque eu uso o meu lap, o meu lap tá funcionando, não é o da folha de tempo, é o meu, eu pego o meu ali, está bem? vou lá e já era e trabalho. E tem um outro questão, sabe como é que eu faço no meu leve para não perder tempo? Eu fecho a minha volta sempre na reta oposta, no meio da reta oposta, por quê? Porque se der bandeira vermelha ou não, então, não sei o quê, e estava no meio da volta, eu posso vir acelerar até o final, que eu fechei na oposta, e aí antes da coletora eu tiro a mão ali e já era, eu fecho ela bem no meio da oposta, tá? para não perder a volta quando isso acontece, tá? Agora vai ter um monte de cara morrendo na piscina de bolinha, eu faço, não precisa fazer, tá? Mas por quê? Porque eu preciso, eu vivo do conteúdo no canal, então eu quero postar pra vocês um on-board, porque vocês usam os on-board pra aprender também, conforme eu vou aprender, eu vou repassando e vice-versa, e é uma mão de duas vidas. Eu aprendo, eu mando pra você, você evolui, assiste, evolui também, e nós estamos together, que é essa finalidade do tal together. Bom, então aqui já acabou a volta, já tá cagado todo mundo, beleza? O erro aqui, fantasticamente dos dois, perfeito? Tá, muito bem, vamos lá. Uma outra coisa também que acontece muito é que quando acaba a volta, você não precisa morrer na pista. Eu fico puto também até no campeonato. O cara recebe a bandeira do carro. Meu, é a hora de você botar a quinta e continuar desenvolvendo a moto. Pra baixar a temperatura e tal. Vai rápido. Não precisa morrer. Passeio cruzeiro. Adventure. Não, mano. Faz a voltinha normal. Não precisa... Cara, vocês tiram 60% do malo acelerador. Vai até aqui assim. Para com isso, velho. Então, tipo, vai normal. O cara aqui morreu demais também. Então, vamos ver. Ó. tal. Então... Ó, já tá aqui bandeirando tal. Falta o cara só se jogar na pista. Ó, o cara já tirou a mão aqui, hein? Parece. Parece. Já tá fazendo uma curva porco tal. Mas aqui o traço ficou bom. Ficou bom, ficou bom. Revit tem bom gosto tal. Não sei o quê. Ai! Ai! Ai, ai! O cara quis fazer o retorno, mas isso ali... Quis fazer o retorno ali... Punição, é só hora que dá vontade de desistir das ninhinhas, né? Tá ligado, mas relaxa. Vamos ver aqui. Todo mundo joga da mãe. Você tá de Revit também, filho? Tá de Revit! Tá é de Revit? É Revit? Não dá pra ver daqui. A luva é Revit! Aí sim, filho. É o Revit que você tá usando? O que você tá usando? Se for Habit, você tem bom gosto também. Oh, quem usa Revit é diferenciado. Vamos ver aqui a carta. O cara vem... E desiste, nossa, malandro, malandro, malandro, mal. o que é isso? Peraí, peraí, peraí, peraí. Por que que ele vai fazer, não pode fazer o retorno ali, velho? A gente fala no briefing, olha lá. Não faz retorno, não faz retorno, não faz retorno, não faz retorno, não faz retorno. É, mas você, eu já fui no evento e eu vi você fazer retorno. Eu faço o retorno, depois todo mundo entra e eu sou instrutor. Aí, quando fecha todo mundo, acabou. Eu fico lá em pé com a moto parado, tal. Aí eu entro. E eu fiz isso duas vezes. E aí depois eles trocam meu motor. Quando eu fiz mais, porque ele falou que a gente tem que ser o um exemplo. Então eu tô falando pra você que eu já fiz e já era. Então não se faz tanto. Porque aqui, ó. Cara, não tinha como você ver que ele ia fazer isso, velho. Não tinha. Tava tudo certo até tá? então. Vocês aliviaram a mão. errado de virar tempo essa volta aqui. Mas não existe fazer retorno aqui, tá? A gente briga no brief porque isso aqui não pode, é por causa disso. Aí o cara também cruza, às vezes o cara tá cansado, já tá levando, cruza na reta, na reta principal, vem vindo um cara também que tá querendo virar tempo com a bandeirada, já dá no meio, morre todo mundo, fecha a pista, nunca mais se anda, a moto é perigoso. Aí vem os caras lá embaixo do comentário, moto devia ser extinguída tá vendo? Olha aí. Entendeu? É isso. Vamos tomar cuidado, filhos, para não fazermos a pista virar uma arma. Uma arma. Próximo. BR14 Motovlog. Fala, Chico. E isso vai ficar pro próximo. Filhinhos, é o seguinte, ó. Obrigado a todo mundo que me manda os e-mails, certo? Quem tá mandando, eu tô respondendo e mandando o vídeo, ó, essa situação é essa aqui, tal, não sei o quê. É porque eu não quero que os acidentes fiquem repetitivos, ou quase acidente, ou o seu erro, tal. Por quê? Porque hoje, esse vídeo, eu sinto que a galera espera, gosta, assim como todos, mas esse aqui tem um carinho. E ele é um vídeo hoje muito didático, de tipo escolinha, vamos aprender online e tal. Se eu começar a colocar sempre a mesma coisa, eu também não vou assistir, entendeu? Então, tipo, eu quero sempre colocar erros novos pra ficar uma coisa da hora. pro o cara vir aqui assistir um, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o o cara fala, não, cada hora vai ter uma novidade. O que eu faço, sempre tem uma tirada dele, sempre eu tenho que botar o cérebro para trabalhar, para trazer uma situação aqui e ensinar. Então, é, não fique chateado, se caso eu falar assim, ó, oh, esse aqui e tal, ninguém falou nada, todo mundo ficou, não, é nós, filho, tá não sei o quê, mas eu tô avisando, porque é isso, beleza? Então obrigado a todo mundo que mandou os e-mails, together, é nós. e já são só meia-noite e 48, então acho que eu vou ter que fazer aula, tá? É isso.